Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem é sabe do Brasil, né? Gente, olha só que lindo essa paisagem, linda essa paisagem, né? Sabia que essa paisagem, esse cartão postal, pode ser a sua casa? Você pode acordar com esse cartão postal na praia de Capão na Canoa? Gente, eu tô falando uma oportunidade única de você comprar um imóvel com apenas 100 mil de entrada e 72 vezes para pagar apenas 100 mil reais uma casa em condomínio não é propaganda enganosa não é mentira pode ter certeza não é proposta da Vivo nem da Claro é verdade você vai pagar apenas 100 mil de entrada e o saldo é em 72 vezes um sobrado de 142 metros de um condomínio de altíssimo padrão tá ficando pronto e detalhe tá você pode estar tá pagando quanto você quer pagar por mês 4, 5, 6, 7, quanto você quer pagar por ano de reforço? 20, 30, não quer dar reforço? Também existe. Quer colocar imóvel no negócio? Também tem essa possibilidade. Vamos conhecer aqui a casa decorada? Eu tô nos fundos dela, tá, gente? Aqui, então, é a nossa área de serviço, que interliga com a cozinha, eu vou te mostrar. Aqui, meus caros, ó, vamos entrar aqui pela melhor parte, a parte da comida, né? <risos> aqui a mesa, sala de jantar, mesa... Essa aqui é uma casa decorada de amostra, mas também está à venda se você tiver interesse, também tem condição especial de pagamento, dá para conversar tranquilamente. Olha que mesa mais linda. E o que, que é melhor, gente? Olha só a vista que você vai ter aqui, tomando aquele café da manhã. Não é lindo demais? Na beira do lago, meu cara, olha só que top essa vista. Você botar uma rede ali, ó, ficar só curtindo o barulhinho da água, é top demais, meu cara e o melhor de tudo não precisa pagar tudo não precisa ter todo o dinheiro para morar aqui olha que nem essa cozinha ó cozinha então uh, sob medida essa é uma proposta da construtora churrasqueira é lá a pia aqui o cooktop aqui vou te mostrar geladeira novinha olha só gente aqui é a área de serviço aqui interliga aqui então a pia toda revestida de, de granito churrasqueira também Aqui o nosso fogãozinho cooktop, top, aqui embaixo o forno, aqui a gente tem mais um espaço para se trabalhar, aqui as gavetas, olha só que lindo. Gente, lá é a espera para ar-condicionado split, olha só que top esse painel iluminado, ó, esse parador aqui que ficou show de bola, né? Olha só, então aqui a gente tem uma outra salinha de contemplação, vamos dizer assim, né? Você sentar aqui e ler um livro, alguma coisa assim, aqui embaixo, tá, do lado da escada... Alguns proprietários fizeram uma adega, você pode estar tá fazendo também. Aqui a arquiteta decorou desse estilo aqui, um vasinho de flor, mais um amparadouro, mais uns um detalhes de madeira aqui. Aqui é o nosso lavabo, ó. olha só que interessante. Bacana, né? Uh, gente, olha o tamanho dessa sala aqui. Uma lareira lá ecológica, uma sala grande... A entrada da casa seria por, a, por aquela porta ali, mas como estão em obra aqui atrás, eu não vou te mostrar, vou deixar você na curiosidade. <risos> Olha só, gente, lindo, maravilhoso. E, e a infraestrutura do condomínio vai ficar pronto esse ano, você já pode estar usufruindo, mesmo que você compre uma casa para a terceira fase ou quarta, que ainda não esteja pronto, você pode estar usando aqui toda a infra do condomínio. Olha que bonito esse quadro aqui, gente, bacana, né? Vamos conhecer então os dormitórios? Vamos lá? Vamos subir aqui comigo? Vamos lá então gente, vamos lá conhecer os seus dormitórios. E aliás, são três dormitórios, sendo duas suítes e tem uma proposta muito bacana aqui. Até o um home office ficou montadinho aqui dentro da suíte e eu quero te mostrar. Olha só, aqui é o primeiro dormitório, dá uma olhada aí de casal. Isso aqui, gente, vocês estão curiosos, né? Eu vou apertar pra vocês. Pera Ó. MDF. Aqui. Pano de arroz de saco. Tô brincando. <risos> tecido, gente. Ó, tecido. Quadros lindos, maravilhosos, que combinam. Abertura, todas elas automatizadas. Olha a vista aqui desse quarto, ó. Que legal aquele armário, aqueles nicho ali, né? Deixa eu te mostrar. Olha que legal, tem um bonequinho aqui, dando tchau para vocês. Olha o que ele tá dizendo? Se inscreve no canal, clica no joinha. Ai, ai, ai. tem que brincar, né, gente? Então aqui uh, tem esse nicho que é legal, sob medida. Essa proposta você pode estar tá comprando uma casa e comprar a mobília igual essa aqui também. Aqui então a primeira suíte. Vou encostar aqui a porta, que o banheiro é aqui atrás. Mas eu quero te mostrar aqui uma cama de casal. Olha que legal essas luminárias gente, uma para baixo, outra para cima. Bem diferente, né? para baixo e a outra lá é, tá diferente. Muito, muito diferente. Não vou dizer estranho, diferente. Essa aqui ela tem uma cordinha é aquela não e aqui meus caros ó olha que, que a arquiteta fez ela separou aqui fez conseguiu colocar um close aqui olha que top espelhado papel de parede que as gavetas legal os puxador aqui aqui para você colocar sapato né tênis acho que aqui como tem mais gaveta deve ser da mulher a mulher é mais bagunceira nessa parte <risos> tô brincando mulher é organizada só que tem mais coisas né que é mais bagunceiro são os homens então aqui meu caro homem varão aqui ó aqui é o seu lado olha só que top esse close lembrando 100 mil de entrada e 72 vezes você compra esse lindo sobrado Olha só o banheiro gente ó top já com o nosso box de vidro aqui deixa eu só ver uma coisa aqui ó vai se abre ah, aqui, não é de toque, mas tem um espaço bom aqui ó. Quero te mostrar agora a suíte principal Vem cá comigo, vamos lá, quero te mostrar É linda a suíte principal Aqui ela colocou mais uma mesinha Olha só que legal esse quadro aqui, gente Bacana, né? Aqui o nosso banheiro social Que serve para aquele quarto primeiro lá Maravilhoso O pessoal está usando muito hoje São Gabriel, São Gabriel escovado Lindo, né? Olha só que lindo, gente! Esses lustres para banheiro, que top, né? E aqui, então, meu caro, bem-vindo à sua suíte, bem-vinda à sua suíte. Licença, quero te mostrar a tua suíte para o pessoal do canal. Uma cama de casal, linda, maravilhosa. A Chiquinha lá com café da manhã já te esperando. Olha que linda! Olha só, é só você tomar posse. Entrar em contato e vir buscar a chave desse imóvel, que é a sua cara. Vai dizer que não combina com você? Qual é que combina? Olha só, painel ali atrás, todo de MDF. Olha que legal aqueles quadros ali, gente, ó. Eles são separados, mas a imagem se interliga. Muito legal. Espelho todo, guarda-roupa todo espelhado. Aqui o painel, televisão, mais armários de espaço aqui. Antes de mostrar a vista, vem cá, quero te mostrar aqui. Olha só que legal essa ideia. Isso mesmo, meu caro. Tem um home office aqui para você colocar o seu notebook. Colocar o seu computador. para você ganhar dinheiro na praia trabalhando também. Olha que top. Aqui, gente, ó. As, o banheiro dessa linda suíte. Essa maravilhosa suíte. Olha só que linda. Banheiro, então, já pronto. Com box. Já vem tudo. Essa casa tá prontinha. É só... Você vem e toma posse. Olha que legal esse lustre. Diferente, né? E agora, meus caros, eu quero finalizar esse vídeo te agradecendo por assistir até o final e também te convidando a vir conhecer esse empreendimento maravilhoso. Olha que sacada linda que a gente tem aqui. ó. Se você quiser sentar aqui também, olha só. Pegar um, botar uma rede, um banquinho aqui e ficar só curtindo a vista muito legal e o bom é que você pode estar tá comprando uma casa aqui o seu cunhado do outro lado e vocês né atravessam de stand up um para casa do outro já faz um exercício muito legal né <risos> lá gente então é a entrada do condomínio e ali é a infra do condomínio lá que vai ficar pronta lá que é a infra do condomínio que vai ficar pronto no final do ano já tá quase pronta tá linda lá e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui se você gostou chama aí nós queremos te mostrar essa casa pessoalmente um abraço, meus queridos e minhas queridas. Deus abençoe você. Seu dia seja cheio de boas notícias. Até o próximo vídeo e tchau.